Oi gente, eu sou a Ana Savoy e eu vim aqui hoje mostrar para vocês o nosso mais novo produto. Ele é o quarto produto da linha da S Cosmetics, é o S Refresh. O S Refresh ele é aquele gelzinho que vocês estão vendo na internet que propõe aquele efeito de lupa mostrando o acabamento do nosso trabalho. Só que aqui dentro desse produto não tem só o gel, ele tem ativos que vão proporcionar para o seu procedimento uma cicatrização segura e eficaz. Eu tenho extrato de calêndula, tenho extrato de camomila, tenho extrato de confreio e um pouquinho de mentol que é o que proporciona essa refrescância. Mas a gente não está falando só de um gel, a gente está falando de um produto com diversos ativos. Eu tenho ação calmante, ação hidratante, ação cicatrizante, ação antifúngica, ação anti-inflamatória. A princípio, ele foi feito para micropigmentação e tatuagem, que ele tem outras finalidades. Então, para tratamentos de acne, eczemas, psoríase e outras disfunções dermatológicas que você pode conferir. A S Refresh, o nosso novo produto com Visa para você.